Com as aulas suspensas em todo o Brasil, especialistas orientam aos pais que busquem formas de ensinar os filhos em casa. O escritor Fernando Lima, aqui de Belém, elaborou um mini-livro que pode ajudar na opção para as crianças dentro de casa em época de coronavírus. Amigos da TV Nazaré, estou aqui com uma ação do mini -livro pela internet, onde vocês vão imprimir pelo Facebook do mini-livro esta folha frente e verso, e depois vou montar com um grampeador e com uma tesoura sem ponta de qualquer marca, este mini livro com 14 páginas, onde vocês poderão personalizar o conteúdo que vocês desejarem, também tem um manual para vocês seguirem a montagem e vocês vão precisar de um computador e uma impressora. Vocês vão na página do Facebook do mini-livro e lá terá três links para vocês poderem imprimir o mini-livro e montarem. Então, essa é a campanha para as crianças e para as famílias em casas montarem o mini-livro e personalizarem. E, se quiserem, também poderão colocar na internet, na página do Facebook. Obrigado e até a próxima. E para ter acesso ao minilivro, basta acessar o Facebook ou o Instagram digitando arroba minilivro.